Ah, opa, tudo bom? Olha só que linda essa cabeça de alface aqui da nossa horta, do Manejo Bem. E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Nós vamos te mostrar uma dica da nossa amiga e agricultora, Jonassa, onde ela é participante da feira agroecológica lá de Maués e ela vai dar dicas do que, que ela faz na horta dela para combater pragas e também ter uma maior produtividade. Então, vamos lá! Tá, participo. Tipo da feira agroecológica de Maués, Cultivo diversas culturas, mas meu foco é a hortaliças. Eu utilizo várias técnicas para manter minha horta mais produtiva. Por exemplo, planto cebolinha, couve, coentro, licória e outros. Isso aumenta a minha produção e ainda melhora a qualidade do solo. E para melhorar ainda mais, o meu solo, eu uso perco de gado e de carneiro. As hortaliças ficam lindas. Isso faz eu cuidar mais delas. Também utilizo casca de ovo moído ou carvão moído para afastar as formigas. Limpo sempre os canteiros e retiro os matinhos. Deles planto hortelã, guia ruda, alho para afastar os insetos. Show de bola essa dica da nossa amiga Jonasson, não é verdade? Muito bacana o que ela adota na horta dela, desde a utilização de estergos até o plantio de determinadas culturas para estar tá aumentando a produtividade e repelindo alguns insetos também. Se você gostou dessa dica e quer saber mais de como pôr em prática aí na sua propriedade rural, além dessas dicas você tem um outro aliado que você pode utilizar, que é o aplicativo Manechat, onde você consegue conversar com seu técnico. Pode ficar à vontade para pedir essas dicas e outras dicas também. No mais é isso. Nós agradecemos, esperamos que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, obrigado!